Do seu país, Brasil também, nesse caso, saudade do Brasil, da Bolívia. Sinto saudade? Rapaz, o que eu mais sinto saudade é de, de casa. Não só do Brasil, na Bolívia, eu sinto saudade da, da, da minha família, né? Porque a gente tá muito longe e sozinho. Querendo ou não, a gente tem muito amigo aqui, mas não tem nenhum familiar, não tem nenhuma pessoa aqui que entende. É muito complicado, mas saudade a gente sempre sente. Principalmente da comida. A comida lá. Ela... Oh. Yeah. hello welcome back guys once more it's me david pontis pj welcome back to my channel so in today's video we're gonna keep going with the program how is it like to be a french student here in russia so, so today we are here with a student i invited him so we could know it li a little bit about his experience as a french student here in russia so let me talk to him uh, so do you speak english a little bit Okay, so what is, the, what is the language you feel comfortable speaking? And Spanish, uh, Portuguese, and uh, Russian. Oh, Russian. Well, so you speak Spanish, right? Yes, I speak very well. Spanish is my second language, so it's very good. Well, so can you tell me where you are? I'm from Bolivia. I'm in Latin America, a small country, but very beautiful. Bueno, entonces dijiste que hablas como español, portugués también sí. Y cómo es, cómo es que hablas portugués? Bueno, hablo portugués porque mi papá es brasileño eh, Yo viví 10 años de mi vida en Brasil Mi primer idioma que aprender fue el portugués Así que es mi idioma natal, es el portugués, no el español Así que, bueno, eso Bueno, uh, no se sabe nosotros si somos uh, angoleños. Entonces uh, en Angola hablamos también portugués y por supuesto también hablo portugués. Muy bien, pues me encantaría hablar con ustedes un poquito sobre su cultura o sobre todo lo que saben sobre mi país. que Creo que a los angolanos les encanta el Brasil, así que me gustaría saber mucho más. Bem, eu acho que podemos né, falar português, porque falas português também. Português é a nossa língua nativa em Angola, a língua que a gente fala lá em Angola. E visto que também és brasileiro, nesse caso, és brasileiro e também tens a língua portuguesa como sua língua nativa. Ah, Deixa-me já perguntar, o quanto tempo faz que estás é aqui na Rússia? Olha, eu cheguei aqui na Rússia já faz oito meses. É, eu comecei a praticar o russo aqui e o português veio comigo desde o Brasil. Morei 10 anos lá, como eu falei para vocês anteriormente, mas agora eu estou aprendendo o russo bem melhor, conhecendo novas pessoas, como o nosso amigo aqui, o Davi. E, e... bom, a Rússia é um país bom. <risos> Não sei como é que e bem, como é que tem sido essa experiência de viver aqui na Rússia? Nesse pouco tempo que estás aqui, quais foram os pontos positivos e negativos que você pode tirar? Olha, os pontos positivos da Rússia, brother, é conhecer muita gente. Eu gosto muito daqui porque é um país muito grande, um país onde você conhece muito muitas culturas, não só a cultura russa, né? E os pontos ruins foi que nesses oito nesses meses que eu, que eu tô aqui, é, aconteceu esse negócio que vocês sabem é, da, da guerra, tudo esse trem a economia russa foi pro saco, tudo foi, foi por água abaixo, mas tirando esses imprevisto. A Rússia é um país muito bonito e não somente o país, as pessoas, as mulheres, é. tudo isso é muito bonito daqui da Rússia. Eu gosto muito. E, e sobre essa situação da guerra, isso te afetou de alguma forma direita em direita? Afeitou, afetou de uma forma de uma forma direta, basicamente, porque como vocês sabem, a gente é estrangeiro e tudo isso mora aqui, o problema para nós foi muito... Trazer dinheiro foi conseguiu o dinheiro para se manter aqui. E teve uma época onde o dólar estava muito baixo e para nós o rubler é muito caro e não dava para comprar as coisas. aí, pois um aqui teve que viver como pôde, não? Na verdade, isso da do dólar, nesse caso, da a forma de conseguir dinheiro uh, de, de nossos países, nossos pais terem que mandar dinheiro para nós, realmente ficou muito complicado, não só para ti, para muita gente, como para mim também. Mas pronto, conseguimos achar, achar alguma forma né, de superar isso, achar algum sei lá alguma coisa para fazer e conseguir dinheiro. Mas bom, ah, e em que você está estudando aqui? Olha, eu vou entrar na administração vou fazer aqui na Rússia. Eu quero aprender muito mais sobre a economia russa e tudo isso. porque Quero levar isso para o meu país e ajudar, de alguma forma ajudar. A economia é muito bom para o mundo inteiro. Uh, bem, normalmente dizem, né, uh, a Rússia me escolheu ou eu escolhi a Rússia. Nesse caso, para ti, a Rússia te escolheu ou você escolheu a Rússia? Você foi atrás, de... é um estudante bolseiro, certo? Sim, eu sou eu tenho uma bolsa de estudo, graças a Deus, estou estudando pela bolsa. E respondendo essa pergunta, foi a Rússia que me escolheu, mano. Foi a, foi a Rússia que te escolheu. Sim. E co como é que funciona isso? É difícil ganhar a bolsa no Brasil? É fácil conseguir uma bolsa? Olha... Como eu falei, eu venho da Bolívia. É, eu consegui a bolsa na Bolívia. É, lá na Bolívia não foi muito difícil. Eu tenho minha namorada aqui na, na Rússia. Ela veio comigo da Bolívia. É, é uma história muito engraçada, porque lá eu, eu já estava estudando. Eu já estava estudando na Bolívia. Já, já tinha três anos estudando. Entrou a pandemia, a universidade fechou. E o meu sogro falou para mim: "Você não quer estudar na Rússia? Bom, <risos> Já que estamos no caminho, vamos embora". Eu fiquei um ano estudando russo na Bolívia e ganhei a beca de estudo pela uma senhora, que ela é a consul da o cônsul russo lá na Bolívia e ela me ajudou a vir para cá e agora eu tô aqui. Sério, ah, isso quer dizer que você saiu da Bolívia para cá e sente saudade do seu país, Brasil também nesse caso, sente saudade do Brasil, da Bolívia rapaz, o que eu mais sinto saudade é de, de casa não só do Brasil, no, na Bolívia eu sinto saudade da, da, da minha família né porque a gente tá muito longe sozinho, querendo ou não, a gente tem muito amigo aqui mas não tem nenhum familiar não tem nenhuma pessoa aqui que entende é muito complicado, mas saudade a gente sempre sente, principalmente da comida a comida lá da Bolívia do Brasil, churrasquinho é muito bom <risos> e... Tendo em conta que já estás aqui na Rússia oito meses, oito meses, uh, o que é que você acha do método de estudo, né? Do método de ensino dos professores russos das universidades e tudo mais? Olha, eu acho muito bem porque aqui eu vejo que eles dão o, o, o sangue para ensinar o aluno. Lá na Bolívia, por exemplo, na Bolívia onde eu estudei, no Brasil e tudo isso, é, tem professor que não importa, ele fala, não, não fez, não fez, tá bom, dá uns 200 bolivianos, que seriam uns 2 mil rubros para mim, e a gente faz você passar. Não, aqui é meio mais complicado, né? Esse daí Eu gosto que o professor seja, dizendo, seja duro com o estudante que faça nós aprender. Esse eu gosto, aqui é, que é um ensino móvel. Bem, e por, por último, nesse caso, para saber aqui, uh, a estudaram em russo, certo? O que, que você acha da língua russa? É difícil? É fácil? No começo, no começo é um pouco complicado, porque não muito sabe, mas a língua russa tem 33 letras no alfabeto, e das 33 são dois sons, isso daí para nós é diferente, pô. É, querendo não tem novas letras eles usam uma letra aqui no por exemplo português espanhol qualquer outra língua a letra P para nós é P para eles é a letra eu... R e assim vai complicando mas de acordo com vai passando o tempo você vai estudando você vai falando vai vai ficando mais fácil né certo bem então tem em conta que fala de português fala de espanhol e russo sabia que falta só mais uma língua para você se tornar poliglota é, eu, tô, eu tô em busca dessa quarta língua pra mim. para. Eu estou começando também a falar um pouco mais de inglês, né? Eu estou praticando, estou estudando, mais. Se quiser, ano que vem já a gente vira políglota como o nosso amigo aqui. É, certo, certo, certo. Bem, então, para fechar aqui, qual é o conselho que você deixa para aqueles estudantes, aquelas pessoas que estão assistindo esses vídeos, né? Ah, que pensam, talvez, ah, no futuro próximo, vir para cá, na Rússia, para estudar qualquer ou por conta própria. Qual é o conselho que você tem para eles? O conselho que eu dou é não desistir nunca. Corre atrás. Se você vai ficar sentado, se ficar deitado aí esperando alguma oportunidade, nunca vai chegar. Corre atrás, levanta, se esforça e você vai ver que, que sua vez vai chegar. Vai conseguir. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado aqui, é o Douglas, valeu, valeu, valeu. E aí, então, pessoal, é tudo que a gente tinha para hoje. Falamos aqui com o nosso estudante Douglas, que já tá aqui na Rússia há um tempinho. E pudemos aí ver a experiência dele, saber um pouquinho da experiência de vida que ele teve aqui na Rússia, sobre a língua russa, a cultura russa aqui, então é isso aí pessoal, tá muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, se é a primeira vez aqui no canal e valeu por chegar até o final do vídeo, tamo juntos.